Será que vale a pena usar o Inter fora do país? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Como vocês sabem, nós somos o canal que mais divulga o Banco Inter desde quando nós nascemos em 2016. Lá atrás, o Banco Inter chamava-se Banco Intermédio. De lá pra cá, tiveram várias mudanças com o Banco Digital. E o Banco Inter tinha aí com o seu princípio não cobrar tarifas e taxas e até então continua mantendo as regras de não cobrar tarifa na anuidade dos seus cartões como também tarifa na sua conta corrente. No entanto algumas mudanças aconteceram com o cartão do Inter tanto na versão Gold, Platinum e Black. Você sabe muito bem que para fazer compras fora do país existem algumas taxas e aí quando você usa o cartão e o cartão não tem grandes benefícios, acaba que você leva prejuízo usando o cartão fora do país. Uma das táticas que os bancos fazem no Brasil é a diminuição da taxa do spread. Spread é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra de um ativo. E neste caso, o Banco Inter tinha lá como princípio zero spread para compras internacionais. Passaram-se algum tempo, o Banco Inter mudou para 1% junto às suas compras através dos seus cartões internacionais. Passaram-se algum tempo depois, o Inter aumentou para 2% a taxa do spread. Nesse momento, o Inter ainda tinha vantagem perante os seus concorrentes, bancos digitais e bancos tradicionais. Só para você ter uma ideia, o Nubank cobra 4% o spread e pratica o dólar comercial. Já o Safra pode chegar a 6%, dependendo do dia da sua compra, com taxa do spread. Já o Bradesco também pode chegar a 6%, o Santander e o Itaú também. Já o Banco Brasil e a Caixa Econômica, 4% o seu spread. Já o Banco BRB, 4% o spread também. Já o Banco C6 Bank, 4% também. O PagBank, 5%. Ou seja o Banco Inter, perante aos bancos digitais e tradicionais, levava vantagem até mesmo nos 2% que acabaram de alterar. Neste momento, no mês de março, o Banco Inter altera para 4% o seu spread e a cobrança através do dólar, ao invés de ser comercial, ele pratica o dólar petax, usado pelo Banco Central, a taxa mais baixa em conversão. Então, neste momento, o Banco Inter altera o spread para 4% em compras internacionais, mais o dólar praticado, o Petax, que é o mais em conta, e mais o IOF de 5,38, que é praticado em todos os cartões de crédito. Então, sempre que você for usar o cartão fora do país, você vai lembrar das taxas que são cobradas pelos bancos. Né? Então, o Inter cobra 4% de spread mais o IOF de 5,38, podendo alguns outros bancos chegar a 6% de spread mais o IOF de 5,38, praticar o dólar turismo comercial ou petax. Tá? Bem, e as cooperativas, Leandro? As cooperativas, elas têm aí a prática de usar o dólar comercial, o petax e o spread de 0% a 1%. Então vamos a eles então. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias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 É Petax e pratica o spread 0%, podendo chegar a 2,5 pontos no seu cartão Visa Infinity. Já o cartão Sicob, ele pode cobrar o spread 0, o dólar comercial e a pontuação 2,2 para o Black, Black Merit. Já o Uniprime, que agora chama-se Cisprime, ele terá aí o spread 0 e o, a pontuação de 2,2 para o Black e o dólar comercial. Já o Cressol ele cobra zero spread, dólar comercial e a pontuação de 2,2% para o Black. E o Cicred, dólar comercial, spread de 1% e também a pontuação 2 pontos por dólar gasto no Black. Portanto, está aí para vocês as informações de alteração que o Inter fez junto aos seus cartões: Gold, Platinum e Black para uso no crédito em transações internacionais. Lembre-se bem, o cartão Black do Inter pontua 1% de cashback. Ele dá para você a possibilidade no Interpass, O Interpass pode levar aí o seu cashback de 1 para 1,25% no caso do Black. Te dá 6 acessos à sala VIP do lounge aqui, caso seja um cartão Black, através de campanhas, incluindo o Inter do Gourmet. Se você é um cliente através de investimentos do Banco Inter, 250 mil a um milhão ou mais, então é Inter Black e aí o cartão é ilimitado a sala VIP do lounge aqui para o titular e quatro adicionais grátis. Se os investimentos forem superiores a um milhão, então seria o Interwin Black, e aí com 1,25 de cashback ilimitado para o titular e quatro cartões adicionais grátis também. Portanto, está aí para vocês as mudanças que o Inter fez junto às compras internacionais comparado aos outros bancos. Praticamente ficou agora elas por elas, com exceção do dólar Petax, que é praticado pelo Banco Inter dos bancos digitais. É o único que pratica o dólar Petaxi neste momento. Ou seja, é a melhor conversão do dólar através do Banco Inter, comparado com outros bancos digitais que praticam o dólar comercial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os um abraços, então?